Hoje, vamos falar sobre o Pai dos Barbas Longas e suas supostas reencarnações. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Durin, já deixa seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 seus guerreiros recuaram e o portão foi selado, cortando a comunicação com o mundo exterior. Durin IV viveu por volta do final da Segunda Era e início da Terceira. Também foi um portador do Anel de Poder. Foi durante seu reinado que terminou a aliança que os Barbas Longas tinham com os Homens dos Vales do Anduin. Durin V, assim como o VI, também não tem datas exatas, mas deve ter vivido por volta do começo da Terceira Era. Não há nada a ser dito a não ser que também foi portador do anel, já que este foi passado de geração para geração. Durin VI nasceu em 1731 da Terceira Era e viveu por 249 anos, tendo morrido em 1980. Perto do final de seu reinado, os anãos cavaram tão profundo na terra atrás de Mithril que encontraram o Balrog que estava escondido embaixo da cidade. Seguiu-se um massacre, e até Durin VI foi morto pelo demônio de fogo. Os Barbas Longas nem sabiam a natureza do ser que assolou khazad e o chamaram apenas de Ruína de Durin. O filho de Durin VI, Nain I, foi morto um pouco depois. Traim I, o filho de Nain I, liderou então o povo de Durin para o exílio, abandonando o seu lar ancestral. A última encarnação do imortal foi Durin VII, na Quarta Era. Ele era descendente de Thorin III, o elmo de pedra, filho de Dain II, pé de ferro. No volume 12 de A História da Terra-média, há um pouco mais de informação sobre o Durin VII. Segundo essa versão que acabou ficando de fora do apêndice o povo de Durin, na Batalha dos Cinco Exércitos foi profetizado o nascimento de Durin VII. Ele teria nascido séculos depois e liderado o povo de Durin de volta para recolonizar Moria na Quarta Era, onde ficaram até o mundo envelhecer, os anãos minguarem e a raça de Durin terminar." Essa versão não chegou a ser publicada, então ela pode ter sido rejeitada por Tolkien depois de escrita. Então é isso, pessoal. Essa é a história de Durin e suas reencarnações. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa o seu gostei aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Conta o nosso Facebook no Facebook, siga o nosso Twitter, no Instagram e também dê aquela visita lá no nosso blog. Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos.